Do poder, um mundo onde o verdadeiro propósito estava amarelo, mas o motorista do ônibus não consegue parar. Ciberativismo, em que você tem gente usando o computador... Opa, opa, irmão, irmão Na reportagem de Adriano Godói Se nos gramados o Brasil está em vantagem Quando o assunto é cinema, a situação se inverte Vai, acorda Acaba de se aposentar e já comemora Melhor aos 100% E pra rua? Com a gente no avar, se divertir Ninguém sai de uma situação dessa sozinha e Sabe o que eu odeio nisso que você tá falando? O que? Brasil e Letônia começaram há quatro anos Sou irônio Lessa e fico por aqui